Olá, professores e professoras! Neste vídeo, iremos apresentar um experimento simples, fácil de ser aplicado em sala de aula e de resultados surpreendentes. Será possível estimar o número de peixes dentro de um lago, a partir de amostras? Ficou curioso ou curiosa para conhecer este experimento? Então vamos começar! Neste experimento, através de alguns métodos e procedimentos simples, seus alunos serão capazes de estimar o tamanho de populações. Essa é a oportunidade perfeita de dar início ao estudo da estatística, assunto que é normalmente pouco visto na escola básica. Para este experimento, serão necessários os seguintes materiais. Um recipiente vazio, como por exemplo, uma caixa de sapato. Folha sulfite tamanho A4, ou folhas de caderno, régua e tesoura. Promova uma discussão, perguntando aos seus alunos se eles acham que é possível estimar a quantidade de peixes em um lago e como isso pode ser feito. Após a discussão... Divida a classe em grupos de 3 alunos e dê algumas folhas de papel A4 e uma caixa vazia para cada grupo. Os grupos deverão produzir quadradinhos de lado 2 cm e guardar esses quadradinhos, que serão os peixes, dentro das caixas. Cada grupo deve confeccionar mais de 200 peixes. Anotar esse número colocar o nome do grupo na caixa e trocá-la com outro grupo, sem revelar a quantidade real de peixes dentro da caixa. Cada quadradinho representa um peixe, e nosso objetivo é estimar a quantidade de peixes no lago sem contá-los um a um, simulando o método de estimação, já que em um lago de verdade não poderíamos simplesmente contar os peixes um por um. Cada grupo fará 7 coletas de 20 peixes cada, ou seja, a cada coleta irão pescar 20 peixes. Serão feitas 7 coletas, pois quanto mais coletas forem feitas, melhor será a estimativa. Antes de cada pesca, os alunos devem anotar a quantidade de peixes pintados. Como na primeira coleta não haverá nenhum peixe pintado, os alunos deverão pintar todos os peixes coletados, anotar a quantidade e devolvê-los à caixa. Nas coletas seguintes, os grupos deverão anotar quantos peixes pintados foram pescados, pintar os demais e depois devolvê-los à caixa. Antes de cada pesca, peça aos alunos que embaralhem as quadradinhas muito bem para representar mais fielmente o comportamento de peixes em um lago. Mostraremos uma tabela de exemplo. Na primeira captura, não temos nenhum peixe pintado no lago, então, os 20 peixes pescados serão todos pintados. Na segunda captura, temos 20 peixes pintados no lago, então... Somamos o valor anterior a esse, ou seja, 0 mais 20. Pegamos mais esses 20 peixes de amostra e desses 20, já temos 2 pintados, o que significa que iremos pintar somente 18 peixes. Na terceira captura, temos os 20 peixes já pintados, mais os outros 18, que também pintamos. Portanto, temos 38 peixes pintados. Peça aos alunos para preencherem as duas colunas centrais da tabela 2. Proporção de peixes pintados na amostra e estimativa. Para calcular a estimativa, eles devem usar a fórmula anterior. Seguindo as instruções disponíveis no roteiro do experimento e preenchendo a tabela, os alunos irão perceber que a última estimativa e o número de peixes escolhidos no experimento são muito próximos. Peça aos grupos que façam um gráfico como o mostrado a seguir. Mostre aos alunos que a proporção de peixes pintados na amostra se mantém próxima da proporção de peixes pintados no lago. Estatística é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e o registro de dados. E o experimento mostra aos alunos um dos métodos usados para fazer a estatística de populações, como, por exemplo, animais selvagens, onde não há como contar um por um. Gostou da ideia, professor? Visite o site matemática Multimídia que possui mais experimentos para você usar com seus alunos e deixar a sua aula ainda mais divertida. O site possui a coleção Matemática Multimídia, composta por vídeos, áudios e vários experimentos para usar em sala de aula com seus alunos.